Coloque então a capa de acabamento. Posicione a ferragem no assento da cadeira, prestando atenção para a direção correta. Utilize os quatro parafusos menores para fixar.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 Encaixe as peças de acabamento para esconder os furos e faça o mesmo do outro lado. Encaixe os pés no assento e pronto, sua cadeira está pronta para ser usada.